vestido a moda antiga e perambula altos e baixos no estelar. Um velho amigo que inventou a corda bamba pra você se equilibrar. A A A D Anda vestido a moda antiga e perambula altos e baixos no estelar. Um velho amigo que inventou a corda bamba pra você se equilibrar. Que do nada cansou do canil às vezes porra um fumo Torrei sua paciência Me encontro livre de procrastinar minha existência Quando excitado me descubro rei speed flow Já não preciso provar nada pra ninguém amor Quando desperto meu cupo de informação Seu culto de enganação já não condiz com quem sou Lembrado dos 17 quando te trombei no baile Prometi que o casamento chegaria breve Já me sinto leve Transmuta adrenalina. Difícil é controlar o clima. Refém da estratosfera de uma dívida divina. Deus andar vestido a moda antiga e perambula altos e baixos no estelar. Um velho amigo que inventou a corda bamba para você se equilibrar. Ah ah andar vestido a moda antiga e perambula altos e baixos no estelar. Um velho amigo que inventou a corda bamba pra você se equilibrar. Ah, ah. Hoje me encontro jazz. Outra hora quero funk. Ou sente que ainda sou jovem numa roda. a alma pra cá com meu próprio preço Tão longe de onde eu quero tá e tão perto do sossego Lutando pra tirar meu pá de meia do avesso uh -uh. Difícil manter a disciplina Num corpo que transmuta adrenalina Difícil é controlar o clima Refém a estratosfera de uma dívida divina Chá. Andar vestido a moda antiga e perambula Altos e baixos no estelar Velho amigo que inventou a corda bamba pra você se equilibrar